Portanto, o meu trabalho é um projeto fotográfico, uh, envolve muito as questões psicológicas e o meu maior objetivo é fazer uh, chegar às pessoas certas questões a nível do nosso consciente e do inconsciente e tento transparecer uh, essas mesmas questões para a fotografia, usando posições controversas, uso preto e branco e essas mesmas posições uh, são muito controversas e pretendo uh, causar o desconforto no espectador. Uh, e basicamente é isto.